Em vez de disputar uma cadeira de trabalho, eu virei a dona da mesa. Sebrae, a força da empreendedora brasileira.